Naquele dia eu esperei, mas ela não veio Naquele bar, naquele encontro Eu esperei, mas ela não veio Pessoal, eu sou o Moretti. E eu sou o Jardel, cara. E tem recado bom e importante pra vocês, hein? Isso. Dia 28 de janeiro, estreia no YouTube e no Facebook ao vivo e a cores, Morete, Jardel e Convidados! Olha e tem mais uma coisa, tem convidados. hein? Em tempo real, ao Isso. vivo mesmo, você vai poder estar interagindo com a gente, mandando suas opiniões, sugestões, sugestões, batendo aquele papo com a gente. E tem mais, hein? O convidado dia 28 de janeiro é, é segredo. segredo. Segredo, rapaz, é pode segredo, contar. É, segredo, vem segredo. novidade pra vocês aí. E pra você que canta, você que canta solo, você que tem dupla, Isto. você que tem trio aqui de frutal da região, qualquer parte Qual do qualquer Brasil. Qualquer parte do Brasil. Olha, esse esse é o telefone que tá passando no vídeo agora pra você. Você vai estar tá ligando, vai estar dando o nome da sua dupla, do seu trio, ou se você é solo, você canta sozinho, não tem Solamente problema. Não é tem importância não. E olha, você vai ser convidado do nosso programa Moretti, Jardel e... Os convidados. A partir das 14 horas, gente, das 14 horas até as 16 horas, ao vivo e a cores, Moretti, Jardel e convidados. Um programa gostoso. Nós vamos entrevistar aqui o nosso entrevistado, né? Ou os entrevistados, os entrevistados da noite. Pode ser um, né? pode ser dois, vamos saber, pode ser trio, né? Nós Vai vamos saber, descobrir né? muitas coisas, é, aqui, né? É legal. E dia 28, nós já temos um convidado. Tem. Você sabia disso? É, mas não pode falar. É, mas estou com a vontade. Não fala, não. Mas não vou falar. Não vou falar. Olha, não, gente. Não. Você vai interagir ao vivo. Um programa descontraído. Diz que tem até cafezinho no ar. Será, viu? Mas rapaz, aí será vai Será que bom. vem? Vem. Vão cobrar? Vão cobrar o cafezinho. Dia 28 de janeiro tem Moretti Jardel e convidados. E convidados. No YouTube e no Facebook. Nós não falamos aqui. Sabe que jeito que eles vão acessar? Ah. Conexão Luz FM. Isso. Conexão ao Luz vivo, FM. Né, tá? é ao, ao vivo, né, cara? Ao vivo e agora. Isso. Eles podem falar com a gente ali, mandar um recadinho, dar sugestões. Ah, a eu gente... quero dar outro recado. Ah. Pode, pode, pode. pode dar. No YouTube, quando você entrar. Conexão luz FM... Você vai escrever ali e vai apertar o sininho para que você possa receber do seu celular as mensagens antecipadamente, sabe de quê? De tudo que vai acontecer na conexão dos FM, é. os programas, as brincadeiras, a, tudo que vai acontecer você recebe antecipadamente. Rapaz, vai ser muito bacana esse programa e, e, e já está muita gente ligando, já querendo marcar a data, então não perca tempo não, marca a sua data Olha o número gente que, que vai aparecer ir, novamente no, no visor aqui agora para você, ó. Isso, tá, bom. tá bom? Então dia 28 de janeiro, a partir das 14 horas até as 16 horas, Um programa novo estreando aqui o primeiro programa Já temos o primeiro convidado que é Mas eu queria falar, mas não vou mas falar Mas vamos falar só o que vem Não, então. não vou falar Morete Jardel, Jardel convidados. e convidados E olha, ah. interagindo ao vivo com a gente Batendo aquele papo, dando sugestão E o que mais se quiser mandar para nós, né? É, manda Vamos aí, mandar é. um abraço pra nós, tá certo? E essa moda vem no CD novo! Ela, ela não veio naquele dia Eu esperei, mas ela, ela não veio, veio naquele, bar, naquele bar, naquele encontro Eu esperei, esperei, mas ela não veio Tchau, pessoal! Tchau, um, abraço. um abraço! Até dia 28 de janeiro, às duas da tarde!